Nossa querida, é. querida, muito bem-vinda. Ei, Beth, obrigada. Boa noite. Que bom que deu certo, consegui entrar rapidinho. Que bom. Dá tudo certo. Que bom. Gratidão, é. mais uma vez, pelo convite. Já te agradeci várias vezes, mas quero te agradecer. Mais uma vez e sempre, por essa oportunidade de luz, né? De poder estar aqui com você e falar um pouquinho com as pessoas. E eu fico muito feliz de você estar aqui. Me recomendaram você, eu não lhe conhecia. E quando eu fui na sua página, eu gostei. Achei que nós tínhamos toda a sintonia. Depois continuei acompanhando, eu percebo que falamos a mesma linguagem estamos ligadas à mesma egrégora de luz e por isso você chegou até aqui aos céus das estrelas então minha gratidão por você ter aceito esse convite e poder vir trazer né para este público daqui a sua compreensão de amor e luz Muito bom. falar um pouquinho né dessa dessa questão do som, né, como ferramenta, é, antes de começar Sim. a falar, é, eu preciso trazer sempre a infância, né, que é quando a nossa conexão, assim, com, com a nossa essência, geralmente, ela está mais aflorada, né, é quando a alma está traz ali, está tudo, tá tudo vivo, assim, parece que ao longo do caminho, né, da nossa trajetória, a gente vai aos poucos perdendo e se distanciando né sim. dessa essência dessa coisa linda assim é, genuína mesmo que as crianças trazem né que sim. a gente traz na infância e muitas vezes vai sendo podado a gente vai se reprimindo se oprimindo e, e isso é né dessa dessa luz mesmo então a a gente mesmo... vai se reprimindo para cabelo né dentro uma caixinha sim sim pra caber dentro dessa caixinha que, que tá na hora mesmo de ser aberta para todo mundo, todo mundo tem que pular dessa caixa, né, Beth? Com certeza, com certeza. A gente precisa sair dessa caixinha aí e esse é o momento, né, mais do que nunca da gente fazer isso, né? A gente se libertar. Então... Quando, quando pequena, né desde criança, tenho essa afinidade, essa sintonia com a linguagem da arte, principalmente da música, da escrita e da dança, né? E aí, é, passei pela faculdade em comunicação social, mas fui fazer uma pós-graduação em arte terapia. E depois, dança e consciência corporal. Por quê? Porque realmente eu tinha dentro uma vontade muito grande de usar a arte como uma expressão da alma, né? Então, Sim. eu parti para esse caminho. É, lá atrás, infância, adolescência, tive contato com a música, é, cantando em banda, em recital, esse tipo de, de experiência, assim, né? Conectado com essa linguagem. É, é, e antes, né? Antes que eu me esqueça do papel fundamental também, da Fada Cristal, que foi a personagem que eu criei é, antes da pandemia, em 2016. E como a gente está falando de som, de cura, de linguagem expressiva, eu não podia deixar de mencionar esse momento. Por quê? Porque essa personagem, né ela me proporcionou muita cura da minha criança ferida. E eu usei da música, eu fazia eventos infantis, cantava, né? É, apresentava de Fada Cristal e cantava as músicas da Disney, fazia apresentações. Então, eu sou muito grata à Fada Cristal <risos> por ela ter me proporcionado esse resgate né, da minha criança interior, né? essa, essa cura interna, esse contato com o lúdico, né? com a amorosidade e a espontaneidade das crianças. É, Acolhimento mesmo, sabe? Que era o que eu precisava novamente é, sentir em mim, né? Depois de ter passado por, por desafios né, é, bastante intensos, tanto no campo mediúnico quanto é, emocionalmente falando, é, a ponto de ter gagueira e não conseguir manifestar a minha voz, literalmente, não conseguia direito. E não conseguia assobiar para uma pessoa que sempre gostou de cantar embaixo do chuveiro, seja lá como fosse, né? Então, para mim, marcou muito, porque eu, naquele momento eu não conseguia expressar a minha voz de alma, né? E, e, e essa fala, né? A gente poder comunicar é, é parte disso, fundamental, né? Com certeza. Eu te contar uma coisa, eu fiz faculdade de artes. Você fez faculdade de artes? Que linda. Esse é o fui educação artística, eu, te, eu tive é, classes de arte cênica, de música, Ai, de pintura, de... história da arte, por aí vai. E que quando bem. eu me aposentei, eu fui fazer um curso de arte na Europa. Então, ah, <risos> a bem, toda bem. a minha vida, não é? não é o canto eu não canto né e não não, não tem essa coisa com a cênica mas é a pintura e o desenho então assim maravilhoso pede por essa essa vivência né que essa conexão com a inspiração outro lado a criatividade e acho que isso foi muito muito importante nesse né? meu processo de chegar até aqui porque eu acessei espaços e conheci um outro lado que não era Beth tão racional e tão é, funcionária pública né? da área de exatas, então... Caramba! Caramba! Eu dei as duas partes. <risos> A gerando... arte veio, então para realmente é, trazer essa outra, essa parte expressiva da linguagem, né? É, da alma, a gente possibilitou canalizar, trazer isso é, de uma forma bem linda, né? Que é o que a arte proporciona mesmo. Com certeza. Muito linda. Então, fala um pouquinho aí pra gente. Eu vi que você é, gosta das rosas, que se formam no pavio das velas. Sim. E eu vou lhe dizer que eu também. <risos> eu faço alguns vórtex, né, com cristais e velas, e eu fico admirando esses vórtex. E às vezes eu chego a tirar fotos, em alguns momentos eles fazem realmente essas, essas rosas. Eu tenho uma foto maravilhosa de vórtex de como a vela se transforma na energia, né? Como ela traz determinadas frequências em determinado momento e que é muito expansivo porque é pura luz. Eu tenho, eu tenho algumas fotos assim que o espaço ele é todo violeta. Em outro momento ele é todo azul. A mesma vela o mesmo volta em dias diferentes, né? Outro dia ele é verde, outro dia ele é dourado, sabe? E às vezes eles, a vela derrete parece uma cascata, né? Outras vezes ele parece uma flor que desabrocha. É muito linda a energia que está ali contida, porque é uma frequência, né? Olha um pouquinho da sua experiência com as suas Nossa. rosas. Achei sensacional você trazer isso, porque eu tenho recebido esse chamado de, de trazer isso, de compartilhar isso. Desde que essa, essa manifestação, essa materialização começou a acontecer, né? Nas minhas velas, em 2021. E, e, e é isso, assim. Tem pessoas que perguntam, né? Mas o que, que significa? E eu falo sempre que depende muito da sua intenção, da vibração que você estava colocando naquele momento, da energia que estava ali naquele momento, né? Mas, no meu caso, é, quando... Quando eu intencionei para os mentores né, o que seria essa energia né, por trás, uma consciência por trás dessas materializações na, nas minhas velas, veio Mãe Maria, e aí eu desabei no choro, muito emocionada. né. E eu intuía que, que isso tinha a ver com o meu trabalho de alguma forma, que iria mudar, porque até então eu trabalhava atendendo com leitura de registros acásticos, né? Parei de fazer as apresentações, eu trabalhava também como arte-terapeuta e tudo isso cessou com a pandemia. E aí, durante a pandemia, comecei a acessar registros de maneira espontânea e, enfim, até chegar na questão das velas, né? E aí eu eu senti que ia mudar, que tinha alguma relação, por isso eu resolvi endereçar, né, para os mentores que se fosse possível que me trouxessem alguma orientação, enfim. E elas começaram a aparecer é, quase que diariamente, toda vez que eu, que eu faço, né, que eu fazia e faço os meus momentos de conexão. Então você sabe que é uma coisa muito linda mesmo, né? E você sabe do que é interessante? É, agora é, o, o, tem uma, uma outra forma de manifestação, posso assim dizer, que é o círculo azul, para mim é novo. Foi a segunda vez, eu fiz uma live, a primeira foi na casa da minha tia, e a gente estava pedindo proteção, né? houve uma interferência, a gente sentiu uma conexão mais densa, uma, uma energia mais densa. E por conta também da minha mediunidade, que é. A florada, né? Eu acabei captando aquilo ali e eu tava meio que segurando, né? Foi uma coisa meio, meio densa e forte. E aí nós pedimos proteção para Miguel, que viesse e interceder e ajudar naquele momento. E o círculo azul se formou no prato. A vela e o círculo azul no prato. A coisa mais linda, uma outra tia minha também... E aqui comigo aconteceu durante uma live esses dias agora antes de ontem se eu não me engano então é como se fosse é como se fosse não né é a espiritualidade né os seres de luz os elementais uhum. os nossos guias mentores é, presentes aqui em forma de energia frequência né com certeza e, é e muito... Maria ela está sempre presente nos meus trabalhos quando eu comecei a canalizar e fazer essa sessão de portais, a Maria sempre se manifestava. Ou ela iniciava os trabalhos, ou ela fechava os trabalhos. Então, se eu tenho uma conexão muito forte com ela, quando você falou em mim, Maria, eu já me emocionei. Meu público já sabe que eu sou uma chorona, né? Eu entro nessas experiências de choque. E tá tudo certo, então tá tudo bem Eu me enfermo. Viver essa experiência, sabe, de deixar transbordar o amor que a gente recebe. Né? E que a gente acessa, porque não é só receber de fora. Né? É um acessado dentro da gente mesmo, do nosso eu, que é pura luz e é puro amor. E quanto mais a gente vai por esse caminho, passo a passo, né? nível a nível, mais da nossa luz e do nosso amor a gente acessa. E mais transcendente a gente se torna e eu acredito que isso é o que a gente veio fazer aqui. É curar e modificar a nossa percepção de mim mesmo. Começando a enxergar a luz que somos e viver a experiência de luz. É isso. É emocionante mesmo. Eu também é choro. Eu também sou chorona nesse sentido, porque são... são... Vibrações muito sutis e de muita amorosidade, né? Com certeza. Então, sentir e receber isso é, emociona a gente mesmo, porque é gratidão por tanto, né? É. É, é muito lindo. E então, é, é, a minha relação com as rosas é essa, em nome de Mãe Maria, da Egrégora. Que que foi se apresentando quando eu comecei a canalizar o meu trabalho o ano passado, que, que levou o nome de Crystal Rose Intuitive Healing, Rosa de Luz, né, então tem, teve todo um processo depois dessa questão, né, da Rosa, de, de, de receber essa é, é, essa orientação, que era Mãe Maria à frente, junto com outros seres da egrégory e e a questão do som, né? A questão do meu trabalho com as frequências sonoras, tá tudo conectado. Tudo assim? Sim. tudo <risos> Agora me conta, por que Vozes de Lemúria? Por que Vozes de Lemúria? Porque durante as canalizações, o processo de canalização desse trabalho, né? É, é, Vozes de Lemúria veio como um nome como um projeto, como se fosse, a princípio, pós-mentoria. Era o que eu tinha entendido antes, mas agora, falando com você, até esse momento aqui, eu já entendi que é muito mais do que o pós-mentoria, né? Que quando eu estou trazendo as frequências e gravando, é, compartilhando no, no YouTube, igual eu tenho feito, ou nas lives, como eu comecei a fazer, eu estou erguendo nessa né, voz, manifestando essa voz, e fazendo uma convocação para que outras pessoas que sintam no coração estejam juntos. Vibrando, Sim. né? Amor pra Gaia e tudo mais. E, então, veio esse nome para mim. Vozes de Lemúria. Hum. E o propósito realmente é, desse trabalho com vozes de Lemúria é atualizar a grade cristalina da Terra através das frequências hum. sonoras. Né? e dentro do trabalho ali de mentoria e tudo mais é ativar o portal do coração e da intuição através dessas frequências então é a base né coração intuição e no coletivo né é para atualizar a grade cristalina da Terra eu recebi algumas frequências específicas Beth é, e, ao mesmo tempo, fui escrevendo as informações que vieram a respeito dessa frequência e para que e para onde ela seria direcionada, né? Sim. Então, eles começaram a me trazer aí, um, esse processo foi... Eu ia falar cessado, mas não é cessado a palavra que eu queria usar. Pausado, enfim, porque eu, tive, eu passei por um processo de hospital... Fiquei 50 dias internada e aí, é, isso faz três, três meses atrás, eu estava no hospital. E aí, enfim, é, parece que por enquanto deu uma pausa, porque até então eu estava recebendo, recebi sobre Malaui na África e recebi, canalizei, já gravei a frequência para poder no futuro próximo, compartilhar isso com as pessoas porque as pessoas cantem comigo não é uma coisa só minha obviamente é para que eu estenda isso para as pessoas é, monte fuge é, entre outros lugares né é, é, emanações de frequência para esses lugares específicos e o porquê disso foi trazido para mim então vozes de lemúria né esse trabalho com vozes de lemúria muito legal Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu voltar. Foi a Amanda. Vocês sabem o que é ser uma das Marias? Como é que é? é vocês não sabem? Saber? O que é ser uma das Marias? Assim solta, eu não sei. Eu Mas também. na minha família, é, a minha mãe queria que as filhas tivessem Maria nos nomes. Eu sou Maria Elizabeth, né? E a minha irmã é Silvia Maria. E as minhas filhas também são Maria. Então. Eu também não vou saber responder assim, né? Dessa forma. É, realmente não sei. Vou ficar devendo. O que seria? Escreve pra gente. É, se você... Conta pra gente que a gente ficou aqui, né? Com fiquei... vontade de saber. É, fiquei curiosa também. Sim, sim. Tô bem, escreve, né? Sim. Eu vi também lá no seu canal que você fala a linguagem dos anjos. Sim, canalizo né, essa linguagem é, é, que pode ser angelical, galáctica, feérica, né, mas no meu caso, sim, é, é essa linguagem de Lemúria, linguagem angelical, é, galáctica, com os pleiadianos tenho frequências com com sirianos também alguns sons dentro do trabalho né eles atuam é, nessa frequência aqui no cardíaco para liberação e tudo mais e veio, veio também né veio de uma forma veio tudo junto Beth né a, a, a... <risos> você entende né Sim. você entende tudo junto e misturado. Isso. E você consegue perceber a diferença de um o outro? Sim. É. Sim. À medida que... Ele, existe uma assinatura energética, né? E a, e a vibração. Porque a linguagem da luz, ela é pura vibração, energia, né? Sim. E nessa conexão com essas consciências diversas. Então, é... é... No começo eu sentia, canalizava as informações, algumas vezes, mas quando foram chegando e se apresentando, né, sirianos, lemurianos, fledianos, e eu cantava ou falava, escrevendo que eram eles, eu fui aprendendo a perceber o som, a entoação, a frequência, que essa assinatura energética, diferenciando Sim diferenciando um, uns dos outros, né? uma da outra, assim. É muito interessante. Inclusive, depois que eu saí do hospital, eu fui intuída e orientada a me conectar mais com a Ashtar Xeram. é. E aí, é, é, porque é maravilhoso, né? <risos> eu vi que eu vi que você está para lançar alguma coisa, algum trabalho em parceria com alguém em nome de Astar, né? Quem está diante do, dos meus processos é o Astachiran, né? O Comando Galáctico da Luz. Tanto que nós Sim. somos seres das estrelas, né? Nós somos seres das estrelas e cada vez o Asta tem se tornado mais presente nesse processo. No né? então, tempo eu canalize é, sirianos, plebianos, andromedanos, e os confederados. Às vezes eles se apresentam de diversas formas, e mexem os ascensos, é, é bem diversificada também a, as consciências né, que, que, eu, que eu tenho canalizado. Eu apenas coloco a beca para receber, para ser esse canal, mas eu me conecto com ele, né, com o comando ASTAR, e agora nós estamos lançando, eu e a Marisa e a Valen, um trabalho que se chama O Serinha Expansar. Começa agora no dia 24, onde ele foi todo canalizado pelo Asta Xerã. Ele está diretamente à frente do trabalho. No segundo módulo, acho que tem Miguel, e no último módulo, se não me engano, tem Paulo Veneziano também. Assim, o Asta já trouxe as canalizações, que direcionou todo o processo que a gente está fazendo. E tem sido um processo muito, muito gostoso, né? Trabalhar com a Marisa e ter sido uma experiência muito, muito leve, muito maravilhosa. Então, a gente já tinha uns feitos, assim, alguns projetos no YouTube e tal, e agora a gente está com essa série de projetos que eles já trouxeram a gente o um ano inteiro. <risos> é só o primeiro. A gente diz assim... Se a gente for fazer tudo que eles estão trazendo, a gente não dá conta nem de é comer. Muita coisa. É muita coisa, né? É, é muita muito gostoso. Coisa. Mas que é presente. Gostoso. Presente maravilhoso. Né? É, é, é. Eu sempre senti essa conexão, né? E, e partiu, assim, em primeiro lugar com o Miguel, né? É, há anos atrás. E aí, de repente, comecei a... a... Começou a aparecer né é, sobre o comando do Cheram e eu nossa mas né é, qual a conexão quem é né, essa consciência o que representa então isso foi vindo aos poucos para mim mas veio muito mais forte é, é, realmente para me conectar é, com ele depois sair do hospital e aí eu comecei a canalizar a linguagem dos arcturianos também fazem parte do comando, né? E foi muito interessante porque eles me trouxeram que os arcturianos iriam me ajudar no meu processo de cura e regeneração. Então, toda vez que eu estivesse no banho, que eu me conectasse né, a essa energia e tudo mais, e eu começava a falar na linguagem da luz. E a primeira vez que eu falei, eu falei, opa, isso aqui eu não falo Ainda não, é uma linguagem diferente. E aí veio Arcturianos, né? Foi, foi diferente. Então, a assinatura energética, né? E, e, e fui percebendo a, a. Percebi a diferença nítida, assim. E eles vieram para me auxiliar nesse sentido de cura e, e regeneração. Então é tudo muito lindo mesmo, né? E a gente só tem a agradecer mesmo. Com certeza. Com certeza cada dia é uma surpresa mais maravilhosa. Eu percebo assim, sabe, que quando a gente entra nesse caminho, a gente diz assim, ah, esse caminho não tem volta. Não, não tem volta. Mas ele leva a gente para um espaço muito maior, inimaginável. É muita coisa nova que chega que se não tiver aberto para receber, a gente só tem como expandir Isso é um processo imparável. Porque, no meu ponto de vista, a única coisa que existe de definitiva na, na vida, né, na existência, é que todos evoluímos. O resto todo é mutável. Né? Mas o fato de nós evoluirmos, para mim, isso é independente de quem seja, de que estágio esteja, todos vão evoluir. E eu acredito que quando todos nós percebermos isso, pelo menos parte de nós percebermos que todos né, somos da mesma origem, que todos temos como destino a evolução, a gente sabe a qualidade. A gente olha para o outro como igual. Perfeito. É isso. E aí a gente consegue, quando a gente... A gente toma essa consciência, quando a gente se enxerga como parte do todo, né, trazendo essa amorosidade, primeiro em relação a nós mesmos, né. A gente consegue expandir isso para o outro. E isso tem muito a ver com erguer a nossa voz, manifestar a nossa voz no mundo, né, é, compartilhando nossos saberes, porque a alma, ela é imortal, e como ela está em constante evolução, a gente traz bagagens. Essa bagagem cósmica, né? E a gente consegue acionar isso é, quando a gente entra em conexão com quem somos. Com a nossa essência. Quando a gente se permite mesmo esse mergulho, né? E aí são os processos. Tem que ter paciência também, né, Beth? Porque não acontece de uma hora para outra. Não passa de mágica, né? Nós temos muita coisa para liberar e para limpar. E a gente é. precisa ter paciência com a gente, para que as Sim. coisas possam ser transmutadas no momento. Né? Não tem Sim. como a gente pegar e, no um passo de mágica, né? soltar todas as impregnações que a gente trouxe junto, né? Então, assim, Sim. não ser paciência. Alguém falou que também no começo tem sentido de saber. Eu recomendo para todas as pessoas que estão começando o seu processo do despertar e ainda não sabem por onde ir, né, que caminho seguir o que fazer, que olhe para você e vá para o seu espaço interno. E que faça duas conexões que são extremamente importantes. A primeira delas é a conexão com o planeta. Nós estamos aqui por alguma razão, nós pedimos para vir, principalmente neste momento, e e quando a gente começa a se espiritualizar, a gente cai no embolo de que a gente tem se desconectar do planeta. A gente precisa também de espiritualidade. Então a gente foca muito na parte de cima, na nossa energia superior e a gente esquece de ancorar. Então é muito importante fazer ancoragem. E segundo, né, se conectar com a fonte. A fonte tem tudo, tudo. e que é por um amor, amor um incondicional. Quando a gente se conecta com a a gente começa a receber mais a nossa própria luz e cada vez a gente acessa mais espaços de iluminação. Então, gente, se você tem dúvida de qualquer coisa, faz a conexão com o planeta e faz a conexão com a gente. O resto vai chegando, as informações vão chegando, porque luz é informação e aí você vai se descobrindo e se percebendo e cada vez você tem mais segurança. Não importa as coisas externas, eu vejo que as pessoas às vezes estão muito preocupadas com duas coisas. A primeira delas é qual é a sua missão aqui no planeta. Todo mundo quer saber qual é a sua missão. A nossa missão é nos curarmos, acessarmos a paz, o amor, a alegria que é inerente ao ser. O processo é um processo de autodescoberta descoberta da própria luz. E a outra questão é qual é o meu registro estelar. Eu, particularmente, não acho essa questão tão importante. Eu acho que essa questão é secundária. Uma vez que o nosso processo é de sempre luz, descobrirmos que somos luz, porque nós já somos, né? é descobrirmos a nossa luz e vibrar com a luz. Independente se a gente nasceu foi gerado lá em Arquitetos, em Vênus, em Marte, em. Caciopé, pelos seja lá o que for Entendeu? Isso tudo é secundário Porque nós tivemos Uma origem de uma estrela Mas isso não significa que nós passamos a maior parte Deste tempo que estamos Vivendo né, Lá Nós somos seres das estrelas Nós somos seres universais Nós vivemos em todas as partes né? Nós temos experiência de todas as constelações então, assim, olha para você e faz as suas conexões com o planeta e com a fonte de tudo chega até você. Alguém fez uma pergunta aqui para você, ó? É, Fernanda. Keila, em que momento você percebeu que começou essa conexão? Em que momento? Na verdade, eu tenho a mediunidade aflorada desde nova, né? Então, eu passei por desafios. Né? não sei se seria se é essa, mas, assim, não tem como eu não voltar lá atrás, né, por conta dessa mediunidade aflorada, né, bem ostensiva. Então, passei por processos desafiadores, porque, por conta do meu emocional, que não estava bem, né, e aí, uma mediunidade escancarada, até que eu conseguisse, mas, assim, tive experiências mais densas, né, e tive experiências também bonitas leves e valiosas quando eu conseguia estar mais apaziguada e me conectar com é, os mentores enfim né mas passei por muitos momentos densos então essa conexão que eu posso dizer assim de uma forma bem resumida é, é de uma essa conexão que, que eu consegui assim de uma forma mais harmônica mais leve né é, mais amorosa ela veio mais equilibrada em 2020 assim sem oscilações sabe? porque até então sim tinha, sempre tive a conexão mas haviam oscilações por conta do meu emocional né por um período da minha vida adolescência, juventude mas sempre buscando é, da minha maneira, né? O negócio é não desistir, viu, gente? Porque é, eram muitas oscilações, às vezes, montanha-russa. Mas se você cruza os braços e faz de vítima, existe. Aí o troço realmente não tem como andar. Você não tem, né? Você acaba não, não uhum. progredindo. Não evoluindo, expandindo nesse sentido. Então... Não parar no primeiro tropeço ou na, nas oscilações que vem, Persistir. Persistir no estado meditativo, na oração, nesse mergulho interno, que é o que vai fazer com que essa conexão, ela se estabeleça de uma forma mais harmônica, mais leve, né? Mais intuitiva com, com você, com o seu eu superior, com os seus mentores e guias. Então, vem de um, vem de uma estrada, né? Desde novinha, mas eu posso dizer que em 2020 mudou da água para o vinho, quando eu comecei a acessar registros acásticos, a meditar todos os dias, e aí as coisas parece que foi um salto quântico para mim. Vum, vum, vum. Eu vinha também num processo de autodescobrimento em 2019 eu tive uma meditação, e naquele momento... Eu via os seres luminosos no meu quarto, eu assumi o meu propósito, né, eu encarava no planeta. E ali tudo mudou. Né? A partir daquele momento, daquele, daquela conversa que eu tive com eles, né, naquela clareza, que na verdade, foi assim, como se tivesse um véu enorme que foi retirado, né, aquele véu grosso que foi retirado, e eu percebi que o meu propósito era parar ali no planeta e eu me coloquei a serviço. Então a vida mudou. É Só mudou, mudou assim. A Beth que está aqui falando, né? Isso foi em fevereiro de 2019. Nós estamos em fevereiro de 2023, quatro anos. Esses quatro, nesses quatro anos eu caminhei muito. Eu fiz muitas coisas, uma aquela, quando a gente começa esse processo, a gente se joga de cabeça. Né? trabalho que a gente ama, porque isso, isso vem do nosso coração não vem de fora, não é externa nós. É o nosso coração que come, é a nossa alma que pede. É, e a gente é. só atende esse chamado, que é o chamado do nosso Deus superior é Então, assim, se você sentir esse chamado, vai lá. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Vai, você pergunta aqui. Avante. Alguém fez uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem. Quanto a acordos firmados que eu quando não estávamos dispersos, isso atrapalha o nosso caminho? Eu não entendi se quando não estávamos dispersos. Bom, todos nós temos acordos firmados, né? Quando a gente vem encarnar, a gente faz um pré-acordo. Isso não significa que esse acordo não possa ser modificado, né? Mas nós fazemos um pré-acordo. Agora, eu não sei que pré-acordo é esse que você está seguindo. Tá falando, quando você fala como não, não estávamos despertos. Aí eu esqueci entender. Talvez seja quando não estávamos despertos, não sei. Às vezes o corretor faz uma, uma dessa com a gente, né? Faz. <risos> a gente termina não entendendo bem. Mas, enfim, é isso aí. Ah, ah despertos. Quando nós estávamos gente estava despertos. Na verdade, quando a gente faz os acordos, desculpe, você quer responder? Pode responder. Porque... Tá. Quando Pode a gente faz os acordos, né? a gente faz antes de chegar aqui. Em algum nível, nós estamos despertos. A gente não está totalmente desperto porque a gente não conhece a nossa essência. Né? A gente não, não reconheceu ainda a nossa essência. Mas a gente tem um nível de clareza e a gente escolhe o que a gente vem fazer aqui, o que a gente quer conviver aí, quais são as experiências que a gente quer viver. Então, assim, existe um grau nosso de consciência que faz essas escolhas e o nosso superior permite que a gente venha fazer essa experiência. Porque, afinal, tudo é experiência, gente. Não existe uma experiência difícil não existe uma experiência ruim, são só experiências, experiências diferentes. E nós viemos de uma longa trajetória né, de vida, porque a vida não se interrompe, né, a vida é contínua, nós viemos uma série de experiências. E só aqui no planeta Terra a gente tem mais de mil vidas. E nós experimentamos de um mundo aqui, a gente já foi o pior e o melhor dentro dessa linguagem tridimensional, porque a gente já foi igreja, a gente já foi um Papa, né? ou a gente já foi um santo, ou a gente já foi o um criminoso. Né? Aí a gente diz, já... ah, mas o Negro pavimento... já foi queimada na fogueira como bruxa, apenas porque a gente sabia um pouco mais e acessava essa, essa, esse espaço dimensional diferente ou porque a gente falava uma linguagem, ou porque a gente tinha o dom daquela evidência, né? Então, assim, a gente já foi tudo, a gente já foi mãe, a gente já foi pai, a gente já foi filho, a gente já foi amor, a gente já foi pra guerra, a gente já ficou em casa esperando alguém que foi pra guerra, a gente já sofreu com a ida dos filhos e a, a não volta dos maridos. Então, assim, há uma carga né, de experiências vividas por cada um de nós. E cada Desde que nós viemos, nós fizemos uma escolha de vivermos, esse tipo de experiência. A gente pode mudar aquilo que a gente veio fazer? Depende. Isso é tudo muito relativo. Para mim, não existem regras inflexíveis. Entretanto, há os condicionamentos da terceira dimensão, onde nós recebemos condicionamentos, a gente vem que Imerso nessa, nessa dimensão que é dual, e por conta disso, nós vivemos dentro das caixas que são projetadas. Essas caixas são todas ilusórias, porque o ser por si só é luz, mas é ilusão. Então, quando a gente olha para as situações da nossa vida, como aquela falou, ela passou por muitos desafios, eu também passei por muitos desafios. Né? E então, que eu aprendi com tudo isso? onde eu posso falar para vocês de determinadas experiências pessoais, porque eu passei, digamos assim, na carne, né? eu hum. vivi essa experiência aqui. Foi uma escolha minha. Assim como eu escolhi em determinado momento perceber o meu propósito de vida. E antes que eu percebi o meu propósito de vida, eu vim de um processo de cura longo. Porque todas as experiências que eu vim viver aqui eram pura. Se eu assim olhasse para elas e se eu expressa, permitisse transportar as energias que elas pra, trouxeram, né? que elas trouxeram nas minhas memórias. E nós temos duas memórias. Né? Nós temos a memória celular, aquela memória que, de tudo que a gente experienciou, e nós temos a nossa memória Cósmica, né, que eu chamo de memória estelar. Essa nossa memória que está sendo acionada agora. Mas para que essa memória seja plenamente acionada, a gente precisa limpar as nossas células das memórias densas que a gente trouxe aqui na terceira dimensão. E muitas das memórias nós acumulamos porque estamos presos ao julgamento. Ao julgamento do que é bom, do que é mal, né, do que é, eu sou culpado, eu não sou culpado. Olha para você com um, um paixão, com um amor. Você é a luz. Então, é só você transmitar aquilo que você não é. Para poder deixar brilhar a sua luz. Então, essa é a nossa missão aqui. a gente se reconectar com a gente, a gente descobrir a nossa vida e brilhar se a gente fizer esse processo interno, ainda não precisa fazer nada. Porque a gente já fez isso por nós e pelo coletivo. Acho que respondi, né? Só, tá travando. Tá um pouquinho, um pouquinho só também, para mim. É, porque... É uma coisa que a gente não tem como administrar, né? a internet. É, faz sinal da fácil. internet. É, às, vezes, às vezes a internet deixa a gente na... Na mão. Eu tô no celular com 3G e o Wi-Fi ligado, né? Porque se um pagar, tem o outro. Então, Sim, faço isso mais também. Que é Mas quem não dá pra fazer? Eu faço isso também, para tentar me garantir. Ai, ai. Mas é, isso. é isso mesmo, Beth. Você foi falando e passa realmente um filme, né? Pela minha cabeça e deve passar por, pela de muitas pessoas que estão assistindo e que, e que vão assistir e poder fazer essa reflexão né, dessa, desse nosso propósito aqui na Terra, é, dessa nossa caminhada né, para evoluir, expandir e que tudo, tudo, a todo momento, é, muda, e a gente muda junto, à medida em que a gente vai lançando esse olhar para a vida, de que somos seres imortais, estamos aqui em aprendizado e constante evolução, né, lançando esse olhar, né, é, é, de alma mesmo, compreendendo que você é um ser integral, compreendendo que você está aqui por uma razão, compreendendo que nada é permanente e só o que a gente leva é aqui dentro. Ó. São as nossas experiências, os nossos sentimentos, o nosso conhecimento, a sabedoria da alma. Então, é... eu penso que lá atrás, se eu tivesse cruzado os braços, porque chorar eu chorei muito já. Eu tô bem se tivéssemos cruzados os braços e sentado para ficar ali chorando né como é que estaríamos hoje talvez parados ali no tempo chorando sentindo raiva frustração medos né então lançando um olhar às vezes de vítima também em relação aos acontecimentos né E quando a gente Sim. se coloca coloca nesse lugar de vítima é muito difícil, gente. É... Porque a gente se sente coitado e a gente não quer se sentir coitado e vítima de nada. Porque existe o livre-arbítrio, existem as nossas escolhas e esse olhar como a Beth trouxe é... depende do ponto de vista né? de você lançar para uma determinada situação que se apresenta um olhar mais amoroso, procurar apesar do desafio trazer uma leveza e uma alegria de você estar aqui e poder tirar o proveito né, um entendimento, um aprendizado da, da situação X e pegar isso como força para seguir adiante mais fortalecido seguir né, em frente e não se vitimizar se sentir coitado ó vida, ó céus né? Porque comigo azar. Isso. Né? Isso não lembra de ir para um lugar de expansão. Muito pelo contrário, né? É. Então... Muito pelo que as pessoas aqui acusam, dizendo muito O que você sente no seu coração de estar aqui hoje? E o que você sente que eles estão... Bete, eu perdi. Estou perdendo você. Não consegui te ouvir. O que você sente no seu coração agora, neste momento, está com das estrela, estrelas, conectada ao comandante A, O que esses seres estão trazendo para você aqui agora? Posso tentar trazer isso através da linguagem da luz e de uma frequência? Da forma que você percebe em dúvida. Ah, me dá dois segundinhos. Teve um momento em que eu fiz um curso de conexão com várias constelações, foram dois em Cada uma gente se conectava com uma constelação. E eu comecei a trazer esses sonhos. Mas eu mesma me boicotei, né? Agora que eu estou falando com você, é que eu vejo acho que eu me boicotei, né? Eu mesma não, não me permiti viver essa experiência de trazer é, a linguagem das estrelas. É, Interessante. Eu acho, eu acho que é algo libertador, viu? É. Quando isso veio para mim, eu tive um lampejo. Mas foi um lampejo mesmo, porque veio, assim como veio, foi embora é, do medo do julgamento. né? De Porque eu sabia que eu ia me expor. Então eu falei assim, nossa, mas se eu começar a trazer isso, como me foi orientado, sugerido, eu falei, eu vou com certeza me expor e tem pessoas que vão pensar x e y. Mas na mesma, ao mesmo tempo que isso veio, eu já tratei de mandar embora, porque veio com tanta força e tanta amorosidade, eu falei, é isso, estamos aí para isso então. <risos> se no meu caso, né, se, se eu tenho que fazer isso, então eu estou aqui para falar, né para trazer, estou aberta e... sendo canal, né, assim como você, e a linguagem da luz falou alto, né, falou alto no meu coração, principalmente porque, por conta dessas frequências sonoras, é, e eu espero que chegue até o coração das pessoas, né, é, esse é o intuito, assim, de que essas frequências sejam sentidas por aqui, né, pelo coração, Assim como a linguagem, gente, muitas pessoas perguntam, ah, qual que é o significado disso, né? Não existe um pé da letra, né? Hum. Existe a essência da mensagem, né, que é recebida e que, que a gente consegue transmitir. Às vezes eu escrevo, eu tenho postado uns vídeos e eu escrevo ali a, a, alguns dizeres, né, que foi a essência da mensagem captada, não significa que seja o pé da letra, porque não é uma linguagem para ser traduzida pelo racional, entendida pelo racional, né, Beth? Com certeza. Então, eu vou colocar o, o, o, o fone, o microfone, e vou convidar todo mundo que está assistindo, então, a, a ter esse momento de, de conexão, né, de de percepção, para que a gente possa receber a linguagem nos nossos corações. Aproveitando a energia né, dessa noite, aqui, nessa live, com toda a igreja, égora. Somos muito gratos e honrados por podermos servir de alguma maneira, de podermos semear amor expandir luz e estender esse convite, essa convocação a todos os irmãos, irmãs nesse planeta. Somos honrados e agradecidos por podermos a abrir os nossos corações para as estrelas, por compreendermos que existe algo muito maior que nos rege, que nos governa, por receber esses seres amados de amor e luz que Vem em auxílio do nosso planeta nesse instante que estão trabalhando incessantemente por Gaia e por cada um de nós. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. É preciso lançar essa amorosidade em relação a nós e ao outro em paz. Tia. É preciso acessarmos essa paz interior e isso só acontece quando nós, nós nos permitimos esse mergulho interno e então podemos acessar a multidimensionalidade dentro e fora de nós. Vamos elevando os nossos pensamentos, mantendo as nossas frequências em harmonia e paz. Agradecendo, chamando, pelo comando, o Ashtar o Miguel, por todos os seres dessa Grébora maravilhosa chamamos amamos, oh Maria, nossa amada mãe, para que nos abençoe hoje e sempre, com as suas rosas de puro amor a de Deus. Querida mãe de todos nós, que o teu manto sagrado envolva o nosso planeta que as suas rosas de luz recaiam sobre nós. Como bênção das estrelas, a calma tranquiliza, a serena os nossos corações, querida mãe, para que nós possamos nos fortalecer, seguir adiante, avante, sem medo, para que nós possamos erguer a nossa voz em uma única sintonia e vibração, que é o amor. Emanando essas frequências direto dos nossos corações, para o nosso amado do planeta, nós assim vamos. Seja conosco a ah, estique na narra a caixa na oua. e na rua está cana já atiaste que o tua lara na narra a a rua e ne tia na cana está lana está na narra a estique a nira na narra essa frequência azul e rosa, inundando todo o teu campo vibracional, saindo também direto do teu peito, do teu coração. Convido vocês a levar as mãos para o centro do peito, para que possam se sentir mais próximos o seu coração é a luz. Sintam-se merecedores. Sintam essa luz que vem de dentro e que também está fora. E essa luz de dentro se conecta à luz maior que é a fonte divina que cuida de todos nós. Nessa frequência, com as mãos no centro do peito, vamos tentar agora trazer um som para a alma, para o coração. Hum. stekiena anara astekiena salve o comando salve essa ingrémora de luz possam estar todos nós aqui agora e para todo sempre que assim seja e assim é gratidão amada essa sua conexão me toca profundamente o coração e de alma. desde a primeira vez que eu ouvi eu sinto uma, uma profunda conexão e há uma sutileza na frequência que aprofunda no nosso corpo nos nossos cantos Tornando-os mais sutis. Gratidão pela sua coragem. E se permitir ser Nós precisamos liberar muitos medos e crenças para fazermos estes processos. numa linguagem mais vulgar, a gente liga o F <risos> para poder ser quem a gente é e trazer a mensagem que a gente se dispõe a trazer. Então, minha gratidão por ser é quem você é, por viver a sua, a sua verdade. A sua Gratidão a você também, pelo teu serviço, pela tua luz, pela tua sensibilidade, pela tua amorosidade. E é muito, muito lindo é, a, a gente poder se conectar com corações que falam a mesma língua, né? Especialmente nesse momento que a gente mais precisa é a união. Essa força através da empatia, da conexão pelo coração, para que a Sim. gente possa realmente é, respeitar é, as diferenças, elevar Sim. a nossa voz, que é única, e caminhar de mãos dadas, né? Cada Sim. um com a sua particularidade, cada um com a sua faísca, com a sua semente de luz. Então, graças. Gratidão a você também. É, é uma alegria imensa. Faltam pa palavras, às vezes, para expressar é, o que vai no coração quando, quando esses momentos acontecem. Acho que não consigo trazer em palavras é, o quanto o coração vibra e agradece, sabe? Então, Sim. então o meu Obrigada. <risos> O meu muito obrigada. E gratidão a essas pessoas lindas que se permitiram receber. Porque nós estamos no momento de aprender a receber. E receber de nós mesmos. Porque quando a gente acessa essas frequências, elas vibram em nós. E aí nós passamos a receber mais a nossa luz. Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui, que chegaram aí, que chegaram aí. Que saíram, que voltaram. Aqueles que vão ouvir depois, né é esta estudão, é gente. a teia, Ela tem o. Aqui o da é Vozes, vozes ponto de ponto Memória. Vozes.memória. Isso. <risos> então vocês podem Você tem o YouTube? Tenho, o mesmo nome. Pronto. Então vocês aí encontram com facilidade. A voltar isso. outras vezes aqui para nos presentear com essa frequência maravilhosa, se assim ela quiser. Obrigada. Com gratidão. gratidão, gratidão. Obrigada, gente. Um Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui compartilhando esse momento com a gente. Gratidão. Um beijo para vocês. É beijo, Beth. Fica com beijo, Deus. Querida. Gratidão. Beijo.